E aí galera, beleza de nata tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui jogando novamente com Sonic Sonic, o negócio é o seguinte mano, quem consegue ser mais rápido, o Sonic ou o Trembala Sim mano, a gente vai fazer esse teste aqui bem legal Olha aí o Sonic, o Sonic verdadeiro né, perninha fininha, tênis grandão, as luvas é, cabeça grande, olho grande. Não é aquela coisa feia que fizeram lá do filme. Negócio é o seguinte: Então, nós vamos colocar um do lado do outro. Mas como assim, Dinata? Você tá no GTA e no GTA não tem trem-bala. Tem trem-bala sim. Tem trem-bala sim. Certo? E super rápido. O jogo tá meio lagado, mano. Você tá nesses mods aqui, fica lagado o jogo. Antes, só pra mostrar pra vocês: Que o bicho aqui é rápido pra caramba. Ó. Ó. dá o ligo. Eita. Tá na frente. Caraca, moleque. Olha isso. O Sonic é brabo. Primeira pessoa, visão do Sonic. Eu sou o Sonic. Agora vou correr mais rápido ainda, ó. Ó, ó. Uou! Será? Olha isso. Minha nossa, não tá... Está spawnando nem os carros mais Olha isso, véi Véi, é tão rápido É tão rápido Que Parou de spawnar os carros, maluco Ó, vamos voltar lá Que a gente vai lá pra linha do trem Aonde tá o trem bala, hein Vamos voltar aqui Ligeirinho, ligeirinho oi, oi, oi, oi, oi! Para de spawnar o bagulho, véi Galera, se você não me segue nas redes sociais, me segue aí, tá tudo na descrição, beleza? Instagram, eu sou mais ativo no Instagram, apesar que eu não sou tão ativo em rede social. Mas tá aí na descrição, se você quiser me acompanhar, ver uns unbox de tênis. De vez em quando uns stories. Story. Ué, tô, tô lento. Vai. Vamos atrás do... Uh! Caraca, olha, eu joguei a caminhonete. Olha isso. Cara, dá até um, um bagulho, mano, assim, na mente. Vamos ver onde tá aqui a linha do trem. Assim, já tá correndo bastante até, ó. Vai da frente, Caraca, o bicho é brabo. Vamos ver aqui. E tinha que virar a bolinha, né? Se virasse bolinha, ia ser da hora. Mano, cadê a linha do trem? Eu tô meio perdido no jogo. Aqui, aqui, achamos a linha do trem. Ó! Oh! Você viu o trem bala passando? Não é a mesma velocidade... É, cara, apesar que eu tô achando Que esse trem tá um pouco lento, mano Deixa ele passar de novo aqui Pra ver Tô sentindo ele meio lento Mas é o trem bala Vamos lá, vamos esperar aqui pra ver se Eu tô tendo essa sensação É porque eu tô com o Sonic, ele é muito rápido <risos> Vamos ver, galera Caraca, rápido pra cacete, mano O negócio é o seguinte, então Vamos lá, vamos colocar o Sonic Versus aí o, o trem bala eu vou ficar posicionado aqui, ó. Vou ficar posicionado aqui, beleza? Na verdade, eu vou ficar olhando assim. Ó, vou ficar olhando assim. Cadê aquela câmera de trás? Aí. Pera aí, que esse carro vai querer me bater. Eita! Eu fui atropelado. Aí, a gente vai ficar olhando com essa, com essa câmera aqui. Quando ele chegar perto, a gente solta e dispara com o bicho. Eu vou tentar usar primeiramente a primeira velocidade, aquela normalzinha. Depois a segunda velocidade, certo? Vamos esperar então. Tá vindo, hein? Ih, Ih nessa daqui. Ih, caramba, nessa aqui não pega não, moleque. Olha lá. Meu amigo, nessa aqui não vai, velho. Eu, eu apertei sem querer que não era pra apertar, velho. Não era pra apertar essa daqui, ó. Que essa é a segunda velocidade, né? Mano, na normalzinha não, não ganha, não, mano. Nessa aqui, ó. Pode ver que ele não tá tão rápido assim, né? Mas já pode ver que essa saia já tá, ó. Andando. No... Tá ligado? É mais que um carro isso aqui, velho. Bom, perdemos aí na, na normalzinha. Agora a gente vai pra, pro estágio 2, hein? Estágio 2 de velocidade. Então vamos ficar aqui. Posicionado. Certo? Vamos esperar o trem passar novamente. Trem Bila. A lá, hein? Soltou. Vai. Viu? Ah! Mano, demorou pra passar, você viu? Aí! Ó! Ih, caramba, entrei dentro! Sai daí! Maluco! Não parece que é tão rápido assim, mas é rápido demais, mano! Ai, ai, ai que eu fiz! Maluco! <risos> Vencemos o trem-bala, moleque. Vencemos, mano. E olha que eu usei essa daqui, ó. ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é mais braba ainda, mano. É a terceira velocidade, mano. Ó. Buga até o mapa do GTA, ó. Você tem noção. Olha isso. Até o mapa do... Ixi, deu, deu bug ali, velho. peraí aí. Até o... Tinha que virar bolinha, maluco. Olha isso. Meu, my friend. Uh, olha isso, cara. Que sensação doida. O ele, tu carrega o mapa, maluco. tão rápido que não dá tempo de carregar o mapa. Bom, galera, conseguimos vencer o trem-bala. Lógico, lógico. E com aquela velocidade... É. Maior, segunda, né? Essa daqui. Essa daqui. É. Não conseguiu vencê-lo. Toma. Batendo os carros muito. Caraca, olha é o jeito que ficou esse carro. Pera aí. Vai! Caraca, estoura tudo as portas, velho. Ó. Oh! E joga o povo que tá dentro pra fora, ó. Ó. Oh! Querda! Vamos colocar outros poder aqui. Vamos ver. Esse. Aqui, ó. Sonic é bruto. Eita! O que eu fiz? um treino do carro, do caminhão. <risos> Galera, é esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí. Jogando mais uma vez com Sonic. Se gostou, já sabe. Que eu não gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Deixa eu dar um murro no... No, no, no busão aqui. Pau.